Qual o seu propósito ao iniciar um negócio? Colocar suas ideias em prática? Fazer o que gosta? Ganhar dinheiro? Mas e se você pudesse fazer tudo isso e ao mesmo tempo ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor? Hoje você vai conhecer dois negócios de impacto social que empreendem de maneiras diferentes e transformaram boas ideias em boas ações. De luz, a ideia inicial surgiu em Minas, na época de 2001, com o Alfredo Moser, o um mecânico de Uberaba. Na época que a gente tinha os apagões, que o Brasil ficou sem muito investimento em energia e tal. E aí o Alfredo Moser criou uma lâmpada diurna para economizar energia na casa dele. Ou seja, colocava a garrafa a PET, a água e a água sanitária e aí funcionava por meio de refração solar. Depois, em 2011, um filipino, Lack Dias, viu essa invenção da Alfeira do Moser e levou para as Filipinas no meio de um desastre natural, que não conseguia chegar nem lâmpada, nem LED lá na casa deles e tal, e foi replicando ao redor do mundo inteiro. Depois, em 2014, é que chegou no Brasil com o Vitor Belota, que estava fazendo um estágio voluntário na África e conheceu lá o Liter of Light. Como que funciona? Como é que é feito o processo? O litro de luz tem por objetivo levar iluminação solar para comunidades que não têm acesso regular à energia, ou seja, ou comunidades isoladas, tipo a Amazônia, calungas, indígenas, ou é, comunidades urbanas como os postes que são colocados na rua. Então tudo é feito com materiais de baixo custo e o mais importante é que os moradores que aprendem a fazer. Então um, quem constrói é o próprio morador que vai levar seu lampião, porque além da iluminação a gente busca muito o empoderamento das pessoas. Então a gente visita as comunidades dois, três meses antes para saber se eles querem energia, se eles precisam, se eles estão dispostos a aprender. Aí a gente ensina, faz a capacitação, procura embaixadores e depois a gente faz a ação, que é o grande dia da montagem, interação e tal. O Lampião tem a placa solar que carrega, então durante o dia você deixa a plaquinha carregando a bateria. Depois, à noite, você despluga e aí a bateria armazena aqui dentro a energia e transforma para o LED acender. A garrafa PET a gente continua usando, porque além dela intensificar, ela protege o LED, não fica solto. E também porque é uma memória afetiva e uma homenagem à ideia que deu origem ao litro de luz. Eu falei que vocês eram startup, mas uhum. não, é uma organização... É um negócio social. É um negócio social. Qual que é a diferença, assim, na prática? Vocês têm monetização, uhum. vocês ganham dinheiro? Não. Litro de luz surgiu como ONG, que é um modelo de negócios baseado em doação. Quando você se torna um negócio social, você está entre o setor 2.0, que é a empresa tradicional, e o 3.0, que é a ONG. Você fica ali no meio, dois e meio. Então, você agrega valor para o seu cliente, você oferece um serviço, mas você não distribui dividendos. Ou seja, tudo que o litro de luz ganha é reinvestido na cadeia dele, para ele conseguir chegar em outras comunidades. E aí vocês conseguem crescer com o apoio de empresas? Com o apoio de empresas, a gente tem, apesar de a gente estar nesse caminho Hora de doação ainda tem algumas doações que acontecem, mas a gente vem de serviços hoje. Nossos principais serviços são ação corporativa, workshop corporativo e projetos de eficiência energética. Então, às vezes a própria distribuidora não consegue iluminar a área porque não é regularizada ou porque não tem fácil acesso e aí a gente vai com a distribuidora e coloca lá. Eu acho que a gente não pensa que aqui no Brasil ainda hoje existam pessoas que não têm acesso à iluminação, que vivem no escuro, muitas vezes deixam de estudar, deixam de trabalhar, porque não tem como enxergar. Teve um professor na Amazônia que ele falou pra gente que com o Lampião ele ganhou mais cinco horas de vida por dia, porque quando escurecia ele ia pra casa, não tinha gerador e dormia. O filho dele não estudava à noite, ele não preparava aula, então escurecia e não fazia mais nada. E aí quando ele recebeu o Lampião ele falou, vocês não estão me dando um Lampião, vocês estão me dando mais cinco horas de vida todo dia. Nós estamos aqui com Orlando Silva, ele é CEO da Startup Partiu do Ar Sangue e a gente vai conversar um pouquinho sobre a startup dele e também sobre empreendedorismo social. Primeiro, Orlando, explica pra gente o que é a partir do ar-sangue do Sangue é uma plataforma que conecta doadores de sangue com quem está precisando de doação, então é uma plataforma de captação de doadores. É uma plataforma, a gente tem um site, um aplicativo onde os doadores se cadastram e aí no cadastro eles vão informar que tipo sanguíneo, se souber, onde que pode doar e as pessoas que precisam de doação de sangue, ou os próprios bancos de sangue parceiros, eles fazem, cadastram os pedidos de doação na nossa plataforma e aí o próprio sistema avisa os doadores cadastrados naquela região para que eles possam doar, então com isso a gente facilita, a gente Todo esse processo de, de captação, além de gerenciar as doações, fornecer informações sobre a doação, etc. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam com, com com esse negócio? Hoje a principal dificuldade é de estabelecer as parcerias, principalmente no setor público. A gente tem conversado na ImoMinas desde 2017, tentando fazer a parceria. A plataforma é gratuita, né? não teria nenhum custo para a usar. Então a maior dificuldade hoje é essa, né? porque as coisas demoram. A gente tem conversado, mas é um processo lento, né? e isso acaba demorando muito às vezes. Além do propósito de, de, de facilitar a doação de sangue, e ajudar pessoas que precisam de sangue, vocês são um negócio e vocês também é, monetizam. Como que é essa monetização de vocês? Como que vocês ganham dinheiro? Sim, o Partido do A Sangue hoje ele tem só uma plataforma gratuita para o Banco de Sangue, mas a gente tem desenvolvimento de outros serviços né, que vão ser pagos pelos bancos de sangue, além da, da publicidade na plataforma, né, o próprio volume de informações que vai sendo criado, isso vai gerar benefício também para outras empresas. Né, então, são algumas das formas que a gente tem de, de monetizar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é fazer esse empreendedorismo social de ter esse propósito de ajudar pessoas. Cara, é, é fantástico, assim. Você falou, é uma startup, a gente precisa monetizar, mas o propósito é muito maior do que isso. né? A gente vê vidas sendo salvas com a nossa ajuda. A gente não salva vida, mas a gente ajuda pessoas a salvar vidas. né? Então, isso é muito legal. A gente já teve feedback muito positivo em relação a isso, né? de pacientes que precisavam de muitos doadores e conseguiram captar através da plataforma. Então é gratificante demais. Só isso já é o suficiente para a gente continuar tocando esse negócio, sabe? Porque você vê o impacto que a gente pode proporcionar é gigantesco.